E aí, conhece a cúrcuma, o açafrão da terra, sabe como é, transformar a raiz no pó? A gente vai ver isso aqui agora. Tá, a gente vai ver, mas antes da gente ver, dá um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito, né? compartilha com os amigos e já está disponível o e-book e curso Sistemas de Tratamento Simplificado de Esgotos Domésticos. Então dá uma olhadinha, o link está na descrição, transformar os teus esgotos em água limpa, né? recuperando nutrientes pelo, pelo caminho também. Mas vamos dar uma olhada na, na cúrcuma. Essas leiras aqui, ó, é tudo com cúrcuma plantada ano passado. Já estamos na época da seca outra vez, é, a palhada já ficou no solo, está na hora de retirar. Vamos ver a retirada das raízes. É, eu falo ali em deixar a semente já plantada. Essa semente é a própria raiz pequenininha ainda, que a gente deixa as pititinhas já plantadas para o ano que vem. Vamos conhecer todo o processo. Ano passado, nessas leirinhas que estão aqui, plantei cúrcuma. E agora resolvi colher um pouquinho Olha só, esse pedacinho deve ter coisa de um metro e meio. Tirei aquele balde cheio. Já lavei, já mostro. E as sementinhas que sobraram, já voltei com elas para o terreno. E agora eu vou despejar aquela água. Tem mais uma outra sementinha nela ali também. E já mostro como é que ficou a cúrcuma lavada já. Então aqui ó, a gente umedece o terreno um pouco. Aqui é... É muito argiloso, a terra seca, ela fica dura, feito pedra. Então vem, mole um pouco o terreno, dali uns minutos volta. Aqui ó. Em poucos minutos. E olha só que beleza. Legal né? É, em pouco mais de um metro e meio linear de, de terreno. Aí um, um baldinho cheio de cúrcuma, que já lavei, já tirei as sementes, voltei para a terra. E daqui para frente vou dar mais uma lavada nela, deixar secar um pouco. A partir daí passar no liquidificador, secar, passar outra vez, até virar um pó. E aí, já estou aceitando encomendas. <risos> Finzinho de tarde, já dei mais uma lavada na cúrcuma. Olha só, uma quantidade bacaninha, né? Pouco mais de um metro de, de terreno, uma leira, já deu bastante. Segunda lavada, vou deixar de hoje para amanhã para tomar um sereninho e pegar uma forcinha da lua também. E aí amanhã eu torno a dar uma lavadinha nela e come começo o trabalho da moagem. Moagem não. É, liquidificadora e deixar secar e tudo mais a tela tá pronta mais uma lavadinha nos nossos amiguinhos como aqui é um solo agiloso solo vermelho então se tiver terra aqui ainda a água ficaria mais turva né? avermelhada então, ok, aqui me dá a indicação de que já, já estamos sem terra. E aí, beleza. E olha só, sol já alto. Né? Nossos amiguinhos aqui já estão quase secos. Olha que, que bonito, que, que belezura. Tudo limpinho, tudo pronto. Vou acabar de secar. E vou começar a passar no liquidificador. E daí essa primeira passagem é para facilitar. Depois ele volta para cá, para o sol, né? para ir secando. E aí quando aquela pasta estiver seca, a gente bate outra vez até virar pó. Açafrão picado, pronto para triturar. Já estou fazendo isso no liquidificador, não tenho um multiprocessador. Então ele vai ficando desse jeito, ele vai ficando grosso ainda. Daqui ele volta para o sol, vai secar. Quando ele estiver mais sequinho, volto para o liquidificador né, até virar o pó. Solzinho de fim de tarde. E eis aqui a nossa cúrcuma ou açafrão da terra. Tomando um, um solzinho. Amanhã logo cedo eu volto eles aqui para a bancada. Até tá sequinho. Quando tiver seco, eu levo outra vez para o liquidificador. E aí ele vai emposando. Vai virando um pozinho. Estou aceitando encomendas. Alguém se interessa? Dois dias no sol. Nossa a cúrcuma já tá sequinha. E agora eu vou levar... Novamente por liquidificador para transformar em pó. E aqui é o resultado final do processamento da nossa cúrcuma. Olha o pozinho. Então deu um pote. Mais um pouquinho. A cor é linda, né? Um pouquinho mais escuro do que o amarelo aqui da casa. E deixei ainda um pouquinho mais grosso para fazer um chazinho. Esses dois aqui podem ir para bolo, ou na mistura com leite, ou como queira. Ah, eu vou usar para pão. Legal, né? E olha só, um balde de 5 litros, cheio, rendeu três, três potinhos. Tá, e aí, legal? Já pesquisou... Os benefícios da cúrcuma ou açafrão da terra é legal para o sistema imune, imunológico, é legal pra, como antioxidante, para digestão, é um punhado de coisas. O pó você pode usar para bolo, eu, eu aqui vou usar para fazer pão. Eu faço pão aqui toda semana, então vou usar para pão. mas O pessoal usa também misturado no leite, usa na comida, o jeito cada um tem o seu. Legal?